Eu tava querendo gravar, só que eu não sabia como que eu começava Porque eu, eu tava... Jade... cá <risos> É o seguinte... É... Eu nunca gravei assim Eu nunca mostrei o meu rosto Eu tô um pouco triste agora E aí eu decidi gravar Por quê? Eu queria aproveitar e contar é, essa história, essa situação, porque eu não tenho intro. Talvez seja uma ideia, talvez seja uma ideia. É, não tô chorando não, tá? Foi só o que tá suado aqui no olho. Mas eu poderia estar tá chorando horrores. Eu quero chorar muito. Mas... É, eu queria explicar o que, que tá acontecendo. Eu tava fazendo uns designs de uma tatuagem. Meu primeiro trabalho. Eu nunca fiz isso na minha vida. Só que aí uma pessoa perguntou se eu fazia. E aí eu disse que eu poderia fazer, né? Se ela me mandasse as ideias, eu poderia dar uma olhada. E aí eu poderia, talvez... É... Desenvolver algumas artes, né? Pra essa pessoa. E aí eu poderia mandar pra ela e ela ver... Se iria ser bom ou não. Se ela iria gostar. E aí a gente iria acertar valores. Mas o que aconteceu? O que, é que tá acontecendo na minha situação agora? Fiz tudo. Mostrei as coisas. E eu acho que a pessoa tá passando a perna em mim. Porque como nunca tinha feito isso. Eu decidi que eu iria mostrar. Eu não sei para onde olhar. É, eu iria mostrar. O... As artes. E aí essa pessoa. Ela iria me falar. Qual que ela iria escolher. E aí a gente iria acertar tudo. Só que aí o que foi que eu fiz? Eu mandei os arquivos. E essa pessoa não me respondeu. Porque já vai fazer um dia. E aí eu tirei o acesso dela. A essa pasta dos arquivos. É. tô horrível pra gravar esse vídeo. Mas eu tenho que contar isso agora. Porque se eu não contar isso agora. Eu não vou contar mais nunca. Eu tirei o acesso dessa pessoa. A os arquivos. Pra que ela não tenha mais acesso e pedir para que a gente acertasse os valores só que o que é que eu tô achando que ela pegou os, é, os arquivos ou o arquivo que ela queria da do design da tatuagem que ela queria e não vai mais me responder nunca porque ela vê viu a mensagem eu tô falando pelo Instagram para a pessoa e ela não me responde mais isso é experiência, é experiência muito, muito ruim. ruim porque eu nunca trabalhei com isso nunca fiz o design e minha ideia não é de fato eu trabalhar com tatuagem eu fiz isso porque eu não tenho uma renda atualmente, entendeu? Eu preciso, eu preciso dar os meus pulos. são nós se virem, né? Então, eu tô tentando fazer o que eu preciso fazer pra conquistar as minhas coisas, né? Eu tô muito mal hoje. Agora, eu passei o dia até que eu tava bem, sabe? Só que agora eu fiquei... Eu tô assim... Meu Deus. É porque eu, eu, eu acho muito estranho é, ainda pensar que eu sou uma artista. É, mas... Eu, eu... às vezes alguém quer contratar, quer pagar pelo seu trabalho. Pagar não. É, porque muitas vezes não quer, né? Quer fazer um trabalho com você e eu já vi casos assim na internet, sabe? De pessoas que querem que você faça um desenho... Quer é que você faça um arte, que você crie um logo ou alguma coisa e ainda pergunta se você vai cobrar. Pois é, ainda pergunta se você vai cobrar. Lógico que vai, né, gente? A pessoa tá fazendo um trabalho. Por que você não pega, para lá e vai fazer? Você não... é difícil, você vai conseguir? Vai, porque, né? Se você tentar fazer as coisas e se esforçar, você vai. Só que uma, um artista, uma pessoa que tá fazendo arte há muito tempo, ela tem essas experiências, ela passou por é, frustrações, ela errou muito, ela teve que estudar muito. Então, assim, eu estou me sentindo horrível. Porque eu levei... Eu levei dias pra fazer essa tatuagem. É uma tatuagem simples. Só que eu levei dias porque eu nunca fiz um trabalho assim. Desculpa, porque eu não sei pra onde olhar. A câmera tá aqui, eu acho que eu deveria ter pegado salvar e feito assim, porque aí ia ficar show. Mas enfim, acho que eu já falei demais. Acho que eu vou cortar muita coisa também. Eu não sei nem se eu vou colocar isso. Talvez eu vá, talvez eu vá. Eu ia tomar banho, eu ia lavar o cabelo, eu vou, né? Só que eu pretendia gravar vídeo, né? Tranquila. Né? Com um cabelo limpo, né? E eu, nesse vídeo aqui, eu não vim para deixar ninguém triste. Eu não quero que ninguém fique triste. Só quero falar da minha situação, que agora. Não é uma das melhores. Mas vai ficar tudo bem. Eu acho. Então, é o seguinte. Hoje. Eu vou desenhar o Itachi do anime Naruto E eu espero que vocês gostem No final do vídeo eu vou falar uma coisa que eu só vou falar no final do vídeo Se você quiser saber o que, é que eu vou falar no final do vídeo Você fica até o final do vídeo É sobre desenho Fica de olho <risos> Fica de olho Tô falando Eu espero, né eu, vou, eu não sei se eu vou comentar, mas vai estar aí Eu vou começar a desenhar Tô aqui no computador. Então é isso. É, essa foi a minha história. Na verdade eu não sei se eu vou postar. Mas é isso. Ainda que segue, né? Vamos fazer o Itachi e vamos é, tentar melhorar nos desenhos. É o seguinte já tô no outro dia aqui eu pensei que eu ia gravar ontem mas aí eu acabei resolvendo umas coisas no instagram e aí acabou que ficou pra hoje e isso acontece muito né comigo de eu deixar pra desenhar depois e tudo bem porque a gente desenha quando tá confortável né porque desenhar tem que ser algo que seja confortável e a gente se sinta livre, assim, a gente não sente como uma obrigação desenhar, tá aí uma das dicas, sempre faça o seu local de desenho confortável, da melhor maneira possível que você conseguir, porque isso é muito importante. consequentemente consigo prestar mais atenção no que eu tô fazendo. não. Mas isso A gente tava gravando fazendo aqui o sketch ainda E o meu suporte Ele quebrou aqui nessa Aqui, ó Nessa divisão aqui E aí eu tô colando com essa cola aqui Pra ver se eu consigo Dar uma segurada E continuar gravando nele E aí eu tô colando ele Tive que parar de fazer o sketch E... Tô aqui esperando secar. Vamos ver se tá certo, né? É, não deu muito certo, eu tentei usar e aí ele soltou de novo, <risos> então eu vou deixar ele de lado e vou fazer alguma... pegar algumas coisas aqui, vou ver o que, é que eu posso fazer e tentar usar como um suporte. No mas é o seguinte, é, eu fiz essas linhas aqui, essas linhas na, na vertical aqui e essas aqui na horizontal só que eu decidi que eu não vou mais fazer com essas linhas, porque eu tinha a ideia na minha cabeça é uma ideia decorativa com essas linhas e aí eu fui fazendo o desenho e ele foi ficando grande na folha. E aí eu pensei, por que não deixar assim? Se assim está bonito. <risos> então é o que eu vou fazer. E como eu tive que rabiscar muito a folha, eu tive que mudar muito a posição de alguns detalhes. Eu decidi que eu vou usar a mesa de LED. Se eu quisesse fazer na folha aqui mesmo já direto, eu já poderia fazer, né? Depois de é, passar a borracha limpa, tipo eu já poderia começar a é, a coloração do desenho. Então, pra você que não tem mesa de LED, não tem problema você é, fazer assim direto. Até porque eu sei que não é todo mundo que tem mesa de LED, né? E eu nem sempre tive mesa de LED. Então, sinta-se à vontade a fazer assim. Não vai ficar feio o desenho só por causa disso. O desenho vai ficar bonito se você, fizer, é, se você persistir. Se fizer com calma, vai dar certo. Eu quase desisti desse desenho. É... Mas eu não desisti. E vamos continuar. Decidi que eu não vou usar a mesa de LED Porque assim eu mostro pra vocês que sim é possível Deixar o desenho é, bonito Sem precisar usar a mesa de LED Então você não precisa ter a mesa de LED Pra poder desenhar, tá? É isso que eu vou mostrar <música> Bom, agora tá na hora de escolher as cores. É, geralmente eu não, escolho, eu não escolho as cores de uma só vez, mas se você preferir também acho que vai de cada um, né? Eu gosto de escolher qual parte do desenho que eu vou colorir e então escolher a cor que se encaixa melhor é, de acordo com a minha referência. Uma dica que eu dou antes de você usar... As cores que você está escolhendo é você testar na folha que você está desenhando. Esses marcadores aqui, é, que eu fiz aqui nessas duas folhas aqui, eu fiz em uma folha diferente. E mesmo assim, se eu estivesse desenhando nela, eu iria fazer, porque na hora que você está desenhando, você consegue ter um pouco de noção de como vai é, se sair a cor na folha. Então, eu recomendo antes de você começar é, a pintar na folha do desenho, pra você não ter que testar no desenho que você tá fazendo e acabar até correndo risco de estragar o desenho de alguma forma, você pega uma folha e testa. Você dá umas rabiscadas e aí você vai vendo se é realmente o que você quer. esse marcador que eu tô usando essa são as pontas do marcador é uma ponta é, um pouco grossa certo não tão grossa como essa que é bem mais grossa mas é um pouco grossa são duas pontas que se a gente for tentar fazer um é, listras finas vai ser difícil não vai mas eu fiz aqui ó essas lixas aqui, tá vendo? Eu fiz usando esse marcador. Com essas duas pontas super grossas. E a minha pergunta é... Vocês querem que eu mostre como que eu fiz usando esses marcadores? Deixa aí no comentário. É, me fala se você tem curiosidade se você tem esses marcadores ou não. E você tem essa, essa dificuldade, como eu tinha também... <risos> me diz se você tem interesse em saber como que faz essas pontas, é, essas listras aqui, nessas né? Essas pontas de cabelo tão finas com um marcador com pontas tão grossas. Deixa aí nos comentários, me diz se você tem interesse. Esse é o resultado do desenho. E aí? O que vocês acharam?